Olá, hoje aqui é o Matheus Eu vou avisar sobre o um filme de popularidade que bate no canal Uou, esse filme é baseado em popularidade Como você já sabe, Conta a histórias sobre um funcionário que voltou na fábrica Para vi visitá-la e descobrir se os funcionários realmente estão lá Gente, mas o pior é que o OEI que persegue ele durante o final Ele acaba derrubando Mas volta por isso O, o jogador vai lá do rugby. Confuso, porque ele nunca quase nunca esteve lá na sala do rugby. É isso aí, gente. Eu vou falar, agora vou falar de dificuldade de fazer um filme de jogo. Primeira coisa, dublagem. Dublagem é uma coisa que, tipo, você dubla um jogo, mas tipo, um jogo você dubla, mas um filme é em português. Então dublo. Se você tiver um ouvido barulho de eco na hora que eu o filme, é que eu usei esse programa Voice Changer, ele para Changer. É, isso aí. Para não modificar a voz, para até um leco. E, tipo, esse é muito difícil de editar. Para parte, tipo, cada hora vai ter sua hora de editar. Já na parte do capítulo 1. E, a, e agora, gente, se vocês quiserem, eu vou mostrar só um pouco aqui da, do trabalho que eu fiz. Sobre o popularidade capítulo... capítulo 1, o filme, que é a primeira parte, que eu vou juntar a... Na parte do capítulo 2, talvez eu meia que eu tinha que sair, mas eu vou tentar usar. Travessar em 2023 o nosso filme, porque o filme é longo, tem que editar, tem que dublar, tem que realizar, tem que postar no YouTube, tem que fazer a capa. Isso que é um filme, é tudo isso e esses elementos que precisa. Além disso, precisa ter início e fim de vinhetas. Aí eu pensei, vou, esse filme. O filme vai ser producionado por voice exchanger, porque a maioria das vozes, a, a, as vozes que eu faço nele são voice exchanger Então gente, apoie meu trabalho por favor, vou deixar um trecho do filme, filme aí, use headphones Se clica, use headphones pra assistir o filme, assiste com sua família e assiste com seus amigos para por playtime Se inscreve no canal por favor Escritos, mas me de deixa mais que eu 4 ou 3 inscritos. Tô 593 só, ele vai estar aqui em 600. Então, gente, vou se no canal, não tô brigando não. Não sei se é obrigatório, se não é obrigatório não, mas isso inscreve só pode ajudar. Mano, eu, eu quero muito que esse filme bombe, porque eu tô dias, dias fazendo. Tese a horas fazendo. Vou completar mais ou menos 12 mil Vai dos 3, o dia 11, o dia 10, dia 9, o dia 10 é mês 9, o dia 11, o dia 10 é mês 12. Mês mês, mês mês que vai lançar o filme? Eu não sei. Mas só sei que vai ser demorado. Vai demorar muitas horas por aí. Então, gente, o filme vai ter uma programação. Isso que vai. Só uma programação. Eu vou, eu vou programar pra tipo, dia 11, um, dia 2 do 9. Do porque a lembre-se dia 23 do 9 de 2022. O que você acha? Que eu sou boa, Paulo Sá. Tipo, aquele, nem sei se é que ser um teaser mesmo, mas tudo bem. Então, gente, vou deixar um três aí e vou parar de rolar, né? Por favor, né? Então, espero que você goste do vídeo. Tchau, fui! Se está no clipe. Muitas pessoas aparecem, É melhor você se confessar. Ou eu teria que ou amigos. Prático, velho. A partir da tua e tal, quanto eu como você se permitir isso para as outras Faça-se experiências constantemente sérias. Senão, se você se grático, velho. Nossa, tanto tempo que eu não me te aqui. Mas tudo sujeito, né? Ah, quando eu não tenho nada você. É muito Ah,